Nós temos observado que as pessoas, muitas vezes, elas passam o ano se planejando, se preparando, alguns se preparando para o futuro, se preparando para planejando é, onde vão morar, planejando o que vão fazer da própria vida daqui a alguns anos e, na verdade, elas elas planejam e, e querem até fazer tudo certinho. Mas todos os nossos planos precisam estar é, de acordo com a vontade do nosso Deus. E nós temos que colocar o nosso Deus na frente. Nós temos que colocar, antes dos nossos planos, nós temos que colocar o Senhor. Porque nesse mesmo evangelho que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O nosso erro é que nós geralmente buscamos as primeiras, as demais coisas. Nós colocamos em primeiro lugar. E deixamos o nosso Deus para o último lugar. E devido a isso, muitas vezes, os nossos planos não dão certo. A gente até planeja, a gente até é, se programa, a gente prepara tudo. Aí, de repente, na última hora dá tudo errado. Porque a gente não colocou o Senhor, nosso Deus, em primeiro lugar. A gente não colocou a... O Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra, nós não o colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Colocamos primeiramente os nossos planos, os nossos projetos, é, os nossos interesses, o que vamos fazer amanhã, o que vamos fazer daqui a um mês. Como nós lemos no livro de Tiago, quando as pessoas diziam hoje ou amanhã iremos a tal cidade, Lá passaremos um ano E contrataremos e ganharemos Quer dizer, a pessoa já vai com tudo preparado Planejado Já planejou tudo E lá passaremos um ano Contrataremos e ganharemos Quer dizer, vamos ganhar bastante dinheiro Nós vamos hoje ou amanhã para tal cidade Ou para tal país Ou para tal estado Que as pessoas planejam A vida delas Muitas pessoas fazem planos para o começo do próximo ano. Aí esse ano foi assim, mas no próximo ano eu já vou planejar tudo antes, já vou me preparar antes, vou fazer tudo antes. Tem gente que antes de viajar, antes de fazer uma viagem, conforme a quantia de tempo que ela vai ficar. Às vezes ela vai ficar dois dias, três dias, mas ela começa a fazer as malas é, uma semana antes. Alguns até, até mais dias, para que não fique faltando nada, para que possa levar tudo que precisa. Então elas se planejam antecipadamente, preparando tudo para essa viagem. E de repente a viagem nem acontece, foi só trabalho.